Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui do canal para falar sobre esse jogo da vitória do Flamengo Sobre Atlético Mineiro, é isso mesmo, vitória do Flamengo, grande vitória do Flamengo Deixando o Flamengo na terceira posição do campeonato E mais uma vez o Milton Neves chorando, card de toque de mão Ah, não pode acontecer o toque de mão que é pênalti que é isso, tal, tal, tal, tal, tal, tal, eita, chora, Milton, chora, Milton Tá rapaz, foi pionte, não, né, rapaz, lance normal, ah, aceite que dói menos, tá bom, para de chorar, então, já vamos começar esse assunto, porque, já chorar no jogo contra o Corinthians, né, agora já vamos chorar nesse jogo contra o Atlético, já pensou, quando o Flamengo ser campeão, né? Se o Flamengo ser campeão, né? Os vou chorar pra cacete, meu irmão. Vou chorar pra cacete. Por causa daquele lance lá do. Do. Do, do, do, do... Léo Pereira, né? E é isso. Quero que você se inscreva no canal. Deixa o like. Ative a notificação pra você não, não perder nada. para pra galera. Muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? É de graça, não é pago, tá bom? Você, você se inscreve pro canal de graça, tá bom? Então, já vamos pro vídeo. Vou falar do Atlético Mineiro, que é tradicionalmente o time mais roubado na história do futebol do Brasil num empate técnico com a portuguesa. Isso aí, pô, isso é só um absurdo, tem que bater esse pênalti duas vezes. Pra errar as duas? Uma, não, mas sabe, é uma vergonha, pô. O Flamengo tá de parabéns, o Galo tem tá um ano horroroso, mas vem cá, pô. O Veloso, você Foi. jogou lá um pouquinho, pô. Um pouquinho O galo. que estão fazendo com o nosso galo? Ah, é verdade, esse lance aí, o Milton, o zagueiro ele vai subir na bola, erra tecnicamente, né? Ele vai dar uma cabeçada, erra o, o movimento e aí com os braços abertos a bola cai no brasileiro. A culpa da bola bater no brasileiro dele é dele. Porque ele erra o movimento e a bola cai sobre o braço. A arbitragem tem que marcar, né? Já teve aquele lance da quarta-feira, polêmico. Uh, a favor o, o Flamengo e agora de novo, né? Um pênalti que deveria ser marcado. O Flamengo foi ajudado nos dois olhos. É. Então, são lances é, completamente é, diferentes. São, são, diferentes, são Beleza, diferentes. mas você vê que não é o cara que sobe, né? É o de baixo, tá parado lá. É, Aí, é mas tá... ele, erra, ele, cai, ele é, a bola cai, ele cai, cai o, o, e a bola o, pega, o, pega no braço dele do, aberto. Então, exatamente, bola, ele tenta ó, se proteger, é. se proteger do zagueiro que subiu. Olha ele, o que ele, ele falou, ó, braço. bola Pega no braço dele. Aberto. aberto. Aberto. O cara não pode jogar sem não, braço Não, não pode jogar com o braço, o braço tem que estar tá numa braço posição do lado. Braço do dos se ele tá com o braço aberto a ali, aonde? doutor, é a bola vem no braço dele, ele tá aberto. O hoje está nin... sendo marcado. Ninguém cabeça. Se marca no novo, tem que Marco. marcar no outro jogo. A regra, a regra é dependendo da forma como bate. A tá regra é dependendo desses árbitros de do árbitro, e às vezes, pelo jeito, tá é dependendo também da camisa. O cara nem viu a bola. Não pode ser. Acaba o futebol, se isso for pênalti, ele nem viu a bola. A bola não ia para lugar nenhum, a bola ia cair no chão ali, não tinha nem atacante ali para pegar. Tinha lá, ah, puta tinha, tinha, ali, tinha, tinha, tinha, tinha, o braço a bola, aberto, a lá, tem que padronizar, se dá para um tipo. Nossa, mas isso foi aberto. pênalti demais. E aí acontece mas o braço Mas aí aberto, então você tocou no ponto certo, Veloso, o problema não é ser é o Flamengo ou não, o problema é a arbitragem não ter critério. Claro. Você tem falou que tem que padronizar, sim, sim. porque por muito menos isso daí em outros jogo já foi pênalti e por muito sim. mais não foi. Mas Exato. esse aí para a senhora então, não Milton, foi pênalti? Então, Milton, o penalty? problema não, não, é, não é a camisa. Milton, tanto esse quanto o lance do Corinthians... Esse foi mil vezes poderia mais Poderia claro. marcar ou não marcar que teria sido aceitável, justamente porque a arbitragem não tem um critério. Se você tiver que colocar na balança, eu acho que esse daí eu considero pênalti e o outro não. Por um que ô, nesse eu, ô, eu posso considerar pênalti, Milton? Vamos falar deste lance. Esse lance. Eu não acredito que a senhora diga de novo que não foi pênalti. Eu vou repetir. É muito eu... O flagamismo. Oh, flagamismo. O senhor ouviu errado. <risos> Esse lance eu até considero pênalti, porque o jogador do Flamengo acompanha a trajetória da bola, ele tá olhando pro alto, ele poderia sim ter evitado o toque. Nossa senhora. Porque ele olha, jogando... ele acompanha. Você não tá ouvindo que eu tô dando Parece tô o Renan. O Renan jogando o gol. Mas é o pênalti. outro que bate na mão do outro que tá parado, Mas, tá nem olhando. Marco Assunção, você, você também tem não, que não, que a responsabilidade é a é a de, de evitar. Olha só, ele acompanha a trajetória da bola e ele vira. Então ele é para mim braço. ali apesar do Não, braço pênalti. aberto, Eu então é aberto. pênalti. E... Ele faz, ele tem um movimento ali que para mim pode ser considerado o antinatural. Mas ainda é acho que o Varela o problema em questão mudar é a falta dele. de. O nome dele, Marcelo Negrão. Vai Marcelo muda, Negrão vai mudar. Não, o, voleio, o braço esticado para o alto, não é aberto, É, Entendeu? Milton. Marcelo Negrão. Fala, Marcelo Eu nunca vi ninguém cabecear assim, ó. Exatamente. <risos> ninguém Marcelo. cabeceia assim, gente. Pelo amor de Deus. É o é, é, é movimento anatômico correto de subida. A bola tocou no braço dele, não teve nenhuma responsabilidade para fazer o pênalti, aconteceu de tocar, então vamos jogar queimado, a gente mira no cara, no braço do cara e chuta, para de chutar no gol, chuta no braço dos, dos, dos zagueiros, aí é pênalti. É absurdo você ir contra, você como São Paulino, sempre você se perseguiu o time do Corinthians, tadinho do Corinthians, tadinho do Atlético Mineiro, pô doutor, isso foi muito mal, hein? Não, não, eu interpreto de forma correta, eu não fico pensando em camisa aí, então, eu estou interpretando como o jogador não teve a menor resposta, nem viu a bola, como falou o Veloso, a bola toca nele. Não é ele que toca a bola. Mas a inter... já marcaram cinco no pênalti. Mas marcaram errado. errado. Marcado. Marcaram errado. É o tá aí, galera. Esse foi o vídeo do canal, né? O, o Milton Neves aí chorando por causa de uma bola que foi no braço, que foi no braço, mas não foi marcado o pênalti, né? É rapidinho. Sacanagem, né? esse cara chora muito chora muito não pode tocar numa mão que é uma choradeira aí vem. mas foi bem o apto ontem né foi muito bem o apto tô muito a... tô muito né claro né o é o apto experiente que já apitou né? o jogo contra o flamengo né então o flamengo mereceu essa vitória mereceu essa vitória tanto porque o flamengo é, tem o Alco Corinthians aí pela frente, né, o Flamengo treinará o, a, amanhã, né, amanhã treinará, fazer, fazer, fará, fará seu primeiro treino e na terça fará seu último treino, então, Flamengo, o Marco, Marco Bra já falou que quer ganhar a Copa do Brasil, o time quer ganhar a Copa do Brasil, o elenco quer ganhar a Copa do Brasil, e vamos pra cima, Mengão. Vamos pra cima. Quarta-feira. Quarta-feira promete. Por que, por que nesse promete? Porque quarta-feira é o dia de decisão. É um dia de marcante. É um dia que vai marcar se o Flamengo ganhar, né? É um dia que vai marcar a data e o dia que o Flamengo foi campeão, né? Então, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians. Olha, não tem muita paciência, tá bom? Claro que o jogo 4 vai ser difícil. Porque o Corinthians, né, tem uma equipe muito forte. E o Flamengo tem tudo pra ganhar contra o Corinthians. Apesar que é favorito em casa. É favorito porque vai jogar em casa. Mas mereceu essa vida Atlético E agora, meu amigo, ó. Corinthians, pensa agora, amanhã, lá um treino, então é isso, quero que você se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada, compartilha pra galera, muito importante, tá bom? Valeu, fui, e até lá.